Hoje estamos aqui reunidos falando do consórcio empreendedor, especialmente do consórcio Serizo, que reúne todos os municípios da região metropolitana de Sorocaba. É o segundo encontro com o objetivo de trabalhar a parte de compras públicas. Algo tão importante que vai fazer com que as nossas micro e pequenas empresas participem dos certames licitatórios e com isso faça com que os recursos arrecadados nos próprios municípios girem a economia local. Com isso a gente fortalece as nossas empresas locais, as micro e pequenas empresas e a gente faz com que o dinheiro circule no próprio município, gerando novas divisas, novos impostos, novos postos de trabalho, enfim, promovendo o desenvolvimento de cada um dos municípios. Acho que as políticas públicas desenvolvidas já com um trabalho muito grande pelo SEBRAE, agora com um apoio fortalecido pelos prefeitos que tem que levar as políticas públicas para as melhorias das pessoas no segmento saúde, educação, segurança. O fortalecimento econômico dos pequenos, dos médios empresários, na função da geração de emprego, de oportunidades e do fomento econômico local. Uma união importante onde se trabalha eixos, eixos do desenvolvimento, dos avanços econômicos, de emprego. Através da economia, nós vamos ampliar a arrecadação dos municípios. Através desse mecanismo, ter capacidade de investimentos em mais políticas públicas. A capacitação e a promoção do pequeno do, do micro e pequeno empreendedor por parte do SEBRAE, ela é fantástica. Né? E nós desenvolvemos um trabalho em conjunto, através dos consórcios, com a prefeitura, poder de fato dar um amparo para o nosso comerciante, para o nosso produtor, não apenas um amparo municipal, mas um amparo regional e até, muitas vezes, para além disso, daí vai dar a, a estrutura dele, é fantástico poder contar com o SEBRAE, com toda essa capacitação, é, que vem, o Sebrae se aproxima das cidades. Né? Eu, eu assumi a cidade e o Sebrae já estava lá chegando junto comigo. Quer dizer, olha só, um novo prefeito, vamos levar os nossos serviços lá. É fantástico. E agora encontrar uma ação integrada, não apenas no âmbito do município, mas no âmbito regional e até para além disso, é fantástico. Porque é de fato fazer uma política pública voltada para o micro para o pequeno empre empreendedor e uma política pública que funciona. Ah, o Sebrae sempre tem políticas voltadas para os empresários e para os empreendedores e tem mostrado, com eventos como o de hoje, uma visão diferenciada com os municípios menores. O caso do de Pirapora, uma cidade é, que fica um pouco à sombra de um município como Sorocaba, que é muito maior, então os nossos empresários, pequenos produtores, têm mais dificuldades mesmo de competir no mercado de trabalho e no mercado de fornecimento com os fornecedores Sorocaba. Então o Sebrae, através das suas consultorias e todo o serviço que presta para nós, tem conseguido equilibrar, de uma certa forma, essa balança que por muito tempo ficou desequilibrada, eh, pendendo com uma força muito maior para cidades maiores, como é o caso aqui de Sorocaba. Mais uma vez, aqui em Sorocaba, no escritório regional, recebendo hoje os prefeitos da região, dentro do projeto do consórcio empreendedor, trazendo tudo aquilo que o Sebrae pode estar contribuindo dentro dos consórcios para melhorar a vida daquele que tem negócio, daquele que está no dia a dia e tem a necessidade do apoio, tanto do Sebrae, quanto das prefeituras, quanto dos consórcios. É uma política que vem mudar e transformar a vida de muita gente que o Sebrae está fazendo conjuntamente com as prefeituras e tenho certeza. Será um sucesso. Foi gestado, foi programado, foi organizado para ser implementado nesse ano e com certeza vai transformar a sua vida, vai transformar o seu negócio e vai fazer desse seu negócio a grande fonte de renda sua e da sua família. Música